E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trarei pra vocês mais um Milk React. Dessa vez vamos reagir aqui ao cover do canal lookzin do rap aí de Benezão Universo. Vamos ver quem foi que cantou o Podrão. Tô bem ansioso pra ver, né? Como foi que ficou. É que o lookzinho já me garantiu que tá muito massa então... Vamos lá né, Deu o like no vídeo original, eu que o Lukezinho fez um trabalho muito brabo, eu tenho certeza disso né? Demorou bastante, Ele faz tempo que ele me falou que ia ter esse, esse cover e aí fizeram agora né E vai ter outros covers também, vou dando um spoilerzinho, vai ter outros também, mas vamos lá Já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bora lá galera! 1, 2, 10 Show Omnitrix. Parte 1, não vemos é bem, não havia mais ninguém. O Rap Beats participou! Mix e Marcha Otávio Sings! Oh, yeah. É o cromático! Caramba, é o cromático! Legal! Gusto, come some garoto, and eu vou atacar. Lukezinho. Eu carrego em Minha força da natureza. Vou... E tô levantando eu vou... como um como... galileu. Porque o vou... dom vou... sempre tem uma fraqueza. Cadê o escuro? Ai, tá Lukezinho, mano. Um... Demais. O meu, cabelo... vou... é, é, eu é, eu meu coração. É como se olhar no espelho com uma intenção. É uma na sua, sua dimensão. Minha sua minha minha minha minha vida vida. Vida. É o Freddy enrolado, tem algo que não se encaixa. É legal eles mudarem qualquer ele edição, né? não Relógio que não me Alguns padrões estão aproveitando, né, galera? Ah, foi o Luiz que fez eu Quer dizer, o podrão, podrão <risos> Sentidão, então, o efeito desse gás Essa é uma luta que você não terá feito, Pois você é um só piano E nós já somos seis Que massa, velho Foi boa, Luiz Gostei muito do seu podrão Ficou que muito que massa ele o portador do Omnidris, Mas se ele nos trair Tô nem aí e depois de um tempo o garoto confuso tinha um Mas foi Essa mulher herói ou um vilão E a solução é o então Massa tocou o mundo na palma da mão da E a caiu em minhas mãos, mãos Sem tempo pra ir... Ir... Deixa o like galera Bora te, te virar vilão todo esse coverzão em sangue já tá merecendo o live Olha, yeah, velho Eu acho que basta mais essa ediçãozinha que vai passando as cenas assim, bem ligeirinha, mas mais Ou com... ah, tá com o tap? Ai, que doido Um oh, alien novo, aparece o lance do medo dos Deixa eu te mandar real Esse alien é correndo atrás na cidade, olha, arco bem irado. Temos que deixar a chave. São o poder ou com outro, um outro. E todo esse lugar tem é ao bem irado. É eita, então, o Sabe, refixo. Ai ah, é que massa, velho. a lutar ou vai ser abatido. O que aconteceu com seu mundo confuso Uma carta, coringa, mas não tem valor Só que não tem lugar Todo mundo sabe Olha ele chogando com a espada oh, oh. Oh, oh. Menino, então se tocou que noito Ai, que noite. Você é louco, né? Tá, ah, massa demais zero zero homem universo. Universo. Tipo, é o mesmo rap que eu reagi há meses atrás? É, mas tipo, tá, é né? uma versão que você vê que eles colocaram ali de tudo, né? Deram o seu melhor para fazer um coverzão massa A gente vê o carinho, né? Por isso que eu tô achando legal o mesmo sinal, a mesma letra e tudo mais Mas, tá ligado? É, é, é bom, né? Que dá para reconhecer... Trabalho dos caras, eu né? tô reconhecendo tanto em edição né, nas vozes, eles deram Aí ó, lá no sangue vozes, aí o Lukezinho, o Fred, o Lukezinho, enfim, Lukezinho na track. É, todas as versões que aqui, aqui se encontravam. Guerra enquanto vilão Colocado então o seu a sal, o seu tratadores tratadores Se o plano em ação E os portadores Entra em extinção Ai, então esse é louco O Fred O, o Luiz Game, o Codrô O Paco E o Happy Beats Como Iam Mas ninguém É, então, bora pra parte 2 Agora então havia o Ben. Quer dizer, na verdade aqui é, e então não havia mais o Ben. um velho amigo meu dizia, Toda hora te virar herói! Vocês vão ver a, as mesmas coisas. É porque o nome do episódio agora é, e então é, havia o Ben. Aí aqui é, e então não havia mais o Ben. Mas é de boa, né? De boa. Fica até mais legal assim. Porque combina, né? Com o episódio da. Não havia mais os bens, né? Que os bens foram tudo extintos, né? Bora lá. Uh! Diversos, Diversos Destruídos e chupos Para nós Isso é só um Relógio Seja eu. um As luzes estão prontas Eu sabia eu que eu Luiz fiz, eu eu ir ir o Luizista é um vinte O relógio do herói povo tá frenético Hora do vinte e três Uma lenda de seres Acestrais Garanto que É o fim pra viu gás eu tinha dúvidas sobre quem eu era sobre o que eu fazia Não era coisa boa Mas pra ser melhor E proteger a terra Não te pela palma vem sim pelas pessoas é, bem. Eu nem vi O que é Esse aqui O que foi massa? não se Seu Pra legado a minha Mas agora precisamos Não gostei. Olha, olha Veja a a guarda. Esperança no portador do Biomeneb Eu não sou mais uma criança Evoluiu Tá é comigo X É Esse poder é surreal Poxa do rapaz pra fazer heróis na hora de vir herói A linda coisa... Mano... Parece que eu tô na a primeira vez, tá ligado? cada cena que eles colocaram eu fiquei fico empolgado com essas coisas, velho Isso é só um relógio Seja um herói A história começou quando... Olha yeah, a edição tudo grudou no poço deles, vindo do universo Agora tem poderes e como com eles faz bonita Olha empolgação na voz Multiverso, então não havia viu bem Então a viu bem, olha a... Ah, Tá certo, é igual no meu episódio. Eu sou Supremo, no meu bolso universo iremos salvar. Não sou homem, não meu universo. universo. No, no WhatsApp, mesmo de vocês. E fiz a vida. Nasceu aqui, fica até o dia. E eu os encontrei. Olha, yeah. há outro tempo eu não posso mais ter medo. Com os relógios correndo, perdeu um bom final, voltando pro seu começo. Uma nota de mim, um relógio assustador. Trabalhando bem numa relógio ocupador. Melhor par. Você aprendeu com você. Eu aprendi, mas não sou perigo. Me desculpe por ter tanto medo. Tá vazindo em criança. Não, cara, eu não te que você pode compreender e o que passou, passou erros em nossas ações. Aprender com isso e não esquecer E a condição fica com os irmãos. Parabéns. Flashback, esquece. Sente a eletricidade. Feedback na trave, Se sentiram saudade. As coisas mudam de estilo. Caçam um eras de trevas. Pode chorar as fitas. vou aprender com elas. É edição, velho. Nunca te falar da edição. Que tá na verdadeiro. Eu vou lutar por o que não Porque eu é sou o portador do golpe. O um relógio esquisito, lutou no pulso deles. vindo do universo. Agora tem poderes e com eles faz bonito. Protegendo o multiverso. Então não, então não o viu, Bena. Poxa, foi impressão mesmo. Da outra vez eu acho que tinha aparecido. Então havia o Ben Foi feito bandão da minha cabeça. Então se o A, a Luiz Gamer é o 23. O Luquiz é o Ben 10 O Ataco né? Death é o contratempo. O Fred é o feedback. E a Gwen 10. A Gwen 10 foi quem? Apareceu, não? foi? Cadê? Memória da Owen MacDuff? Cadê? Escritor da Owen MacDuff, dubladora Ana Lúcia. E o Júlio Chaves, é verdade, Vomax Max, né, galera? Mano. Pareceu demais que eu tava vendo esse rap pela tipo, a primeira vez, fazendo tá é, é engraçado dizer isso por causa que eu já sabia a letra, né, então ficou meio bem, é, contraditório, né Mas, mano, ficou muito legal, caraca, velho, é, eu, tô, eu tô ficando, é doido, mas o nome da, do rap é Não Havia Mais o Bem, que nem é do, do Iron Master. Porque o nome do episódio aí é Então Havia o Bem, aí eu, eu pensei que a gente tem falado isso na hora, acho que foi empolgação, né, foi empolgação, mas enfim é, cara, ficou muito bom mesmo tipo, Eles conseguiram passar a mesma mesmo Mesmas coisas, mesmo a mesma energia assim, Que eu senti assistindo A primeira vez o rap do Omnifest, né? Feito pelo Iron Marcha eu consegui passar a mesma sensação aqui vendo o cover, Eu mesmo já sabendo tudo do rap, tá entendendo? Mas ficou muito massa mesmo, cara. Vocês viram aí a minha reação, cara, então tá de parabéns, o lookzinho e todos os envolvidos, o Luis game o Taco Derp, o Gusto, né? Que foi o cara que fez a edição, que ficou da hora demais. Todos envolvidos, eu só queria saber quem foi que fez a Gwen 10 aqui, porque eu queria parabenizar a bichinha também Rapaz, eu não sei se eu sou cego dos olhos, né, porque não tem como ser cego dos ouvidos, né, Daniel? Mas eu não vi não, acho que não, não apareceu não, Quem foi que cantou a Gwen 10, enfim, mas tá de parabéns também a menina aí Que participou e mais. não sei se foi um menino fazendo voz de menino, mas não, acho que, que se fosse eu tinha percebido Eu acho que foi uma menina realmente, né, então tá parabéns a você enfim, mas é isso, galera. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreva no canal se você seja um membro. Ative o sininho. Falou e tchau!